Boa. Bom dia, galera. Então, isso vai ser meu primeiro vídeo de tech. Para isso, vou falar do Helix. O Helix. Maravilha esse magazine. Eu vou fazer o... esse vídeo porque é conhecido quem usa o Helix que tem um problema para encaixar os magazines. São difícil, não é como uma Scarabe ou outro. Tem que apertar atrás assim não vai então eu procurei vídeos na internet para uma isso eu achei eu roubei a técnica do de um cara eu vou dar o nome colocar um link dele porque ele me, meio que me salvou né ele tá what I did you to my to you helix magazine esse cara é paint the beast paint the beast ele, ele fez um, um vídeo explicando o que, que ele fez para melhorar o, o helix para que ele en, encaixa melhor funciona Funciona. Funciona um pouco, não é perfeito, mas não é como as que realmente é muito bom, muito fácil de, de inserir. Ele fez um vídeo para mostrar, ele está em inglês, vou fazer essa em português. Também a qualidade do vídeo que ele fez, ele até pediu desculpa, né? Mas ele fez um vídeo que é com celular, então a qualidade está um pouco, um pouco ruim. Mas o vídeo é muito bom, eu aconselho, vou colocar o, o link. Também a RAP4 está fazendo um novo mod. Para justamente resolver isso, que parece que funciona. O problema é que estamos no Brasil, né? Lá vai ser muito barato, mas aqui vai ser caro. E pior de tudo, vai demorar muito para chegar mas muito. Então, vou mostrar a diferença. Isso eu nomeei meus magazines, dá para ver talvez. Um. E dois. meio que meu magazine de experiência. Eu testei, eu fiz e funciona. O 2 é básico, não tem nada especial. Então vamos lá. Agora, isso é um. Primeiro teste, vou pegar assim e sou é empurrar devagar. Foi. Então, é possível vou colocar assim. Foi. Agora Foi E agora um forte Foi, claro então Forte, vai Devagar, vai Tô Apertando Vai O normal Forte, vai Menos forte Vai vai. Então vocês imaginam bem que só apertando. Oh, foi. Apertei pra caramba. Nossa. Difícil. Então eu vou abrir os dois. Uh, dois magazines pra vocês verem a diferença. Primeiro magazine. Eu não fiz tudo o que ele fez no vídeo dele. Prontos! A grande diferença é essa. A porta. Isso é a porta original. tá modificado. O que foi? O que mudou? É que eu tirei todas essas essas nervuras lá, sei lá o que foi. Como chamar isso? Vamos colocar mais isso. Viu que essa tem ainda? então essa tá lisa Também atrás Essa que é a original Tem uma parte assim ó Que eu tirei Outra coisa que eu fiz Mas que eu fiz de leve Ele fez bastante no vídeo dele Mas eu fiz de leve Eu passei Aqui, eu abrir um pouquinho essa passagem. É a passagem da porta. Então, vocês podem ver até pelo som que passa muito mais fácil. Isso é o original Tá difícil Pra caralho Pra passar Caramba. Enquanto A é modificada Isso faz uma grande diferença Quando você colocar o, o magazine Vamos lá, vou fazer Vamos lá Precisa então Retirar isso, deixar isso liso. É isso. Vamos lá. Também tem que tirar essa parte aí, essa pronto. Então vocês já podem ver. Isso faz uma diferença enorme Agora outra coisa para fazer é abrir um pouquinho esse espaço onde passa a porta Já é é mais complicado de fazer Porque tem que ter o material Eu aconselho muito para vocês comprar esse tipo de material que é um... sei lá como se chama aconselho mesmo. Então eu passo isso, adentro, assim. Na primeira parte, e na segunda também. Nossa, ainda não mais é espaço, mas esse é realmente não sei se precisa. No vídeo que ele fez também ele troca essa mola ou uma outra, mas é, eu não fui até isso e acho que não precisa. Agora um outro vídeo que alguém fez que é um amigo do Tugreta ele fez uma janela desse tipo. Pra ver. É bem legal. Porque permite de ver se você tem bolinhas mesmo. O problema que eu encontrei é que levanta isso aqui. Pra ver, né? A pressão da mola aqui levanta. E pode entrar várias sujeiras. Também aqui tem um. Um risco no magazine que é feito para fazer flipa a First Strike E aí pode entrar sujeiras Então eu pensei em minimizar essa janela Para isso eu fiz essa Menor, aí não tem um problema aqui Só que você não vê até aqui O que eu pensei em fazer, que eu fiz É essa buracos aí eu posso ver até o final onde que tem se eu tenho bolinhas ou não o problema é que ainda fica aberto Essa. mas não tem mais problema de, de pressão aqui então para isso, isso eu sou furar né tá Vai tá bom, boa! Boa, perfeito! Não entrou, fácil! Entrou! Entrou? Precisa mais apertar Enquanto os outros... mesmo. Valeu!